Opa, meus queridos! Tio Sonaria, é tudo tranquilo com vocês? Caraca, velho, quanto tempo que eu não gravo com câmera. Eu realmente tô meio desconfortável, mas embora velho, Vamos parar com isso de baixa autoestima e vamos conseguir superar tudo isso. Tô fazendo esse vídeo de maneira mais rápida, na real, do que os outros. Por isso que eu não tô usando gameplay, não vai ter tanta edição nesse vídeo. Porque é um vídeo mais pra informar do que qualquer outra coisa do tipo. Sim, pode ser o fim do Vinícius 13 e toda a sua farm e construção vida automática, velho. Parece ser uma mentira, eu confesso, mas não é, mano, infelizmente não é. Pra quem não sabe, não faz ideia, Vinicius13 é um youtuber de Minecraft muito. Mas muito reconhecido em toda a plataforma Se você não gosta tanto de Minecraft Provavelmente vocês não vão conhecer Mas quem gosta ou quem já jogou Minecraft É tipo certeza absoluta que já vai ter ouvido falar do nome dele Só pra vocês terem ideia O Vinicius ele tá na plataforma desde o dia 17 de 2011 E o primeiro vídeo dele de verdade foi há 10 anos atrás É muito tempo Meu Deus E recentemente ele postou um vídeo chamado Fim do Canal Assista esse vídeo, muito importante Confesso que quando eu vi isso daqui eu achei que seria algum tipo de clickbait, mas é o Vinicius13, ele não faz clickbait ou coisa do tipo E mais uma vez o YouTube, ele tá prejudicando criadores incríveis por motivos muito nada a ver, saca? Eu decidi fazer um react aqui com vocês e comentando um pouco sobre o que eu acho e tudo mais Enfim, vambora e comentar as partes mais importantes pra vocês entenderem Bora dar play nisso daqui e vambora E aí galera, beleza? Cara, sei nem como é que eu começo esse vídeo, visão. Pior vídeo da minha vida pra tá começando hoje aqui Galera, é o seguinte, vocês estão vendo pelo título aí, o canal tá prestes a acabar, velho. Todos esses 10 anos, tá ligado? <risos> Nem sei como é que fala, hum. tá ligado? Eu não sei vocês, mano, mas... Eu tô sentindo meio que um ar de choro do Vinícius. Parece que ele tá com uma voz de choro, tipo... Com algo na garganta, como se fosse... Querendo chorar, tá ligado? E eu, pelo menos, na mesma situação que ele... Com toda certeza, eu estaria igual, saca? Porque, tipo, imagina você produzir durante 10 anos... Tá correndo risco de simplesmente ser apagado, saca? Deve ser muito ruim. Mas, enfim, vamos continuar isso daqui. Galera, é o seguinte. De ontem pra hoje, eu recebi dois strikes, de uma vez dois strikes e se eu receber um terceiro, o canal vai ser excluído galera, e como eu recebi esses dois num período muito pequeno, a qualquer momento eu vou receber o terceiro, e se caso eu receber um terceiro strike basicamente, eu não posso mais postar vídeo aqui eu não posso mais fazer nada com esse canal. E ele vai ser excluído em sete dias. Só pra vocês terem um pouco de contexto pra quem não entende nada do YouTube. No YouTube existe uma regra. Um criador de conteúdo, ele pode tomar três strikes. Depois do terceiro, o YouTube simplesmente exclui seu canal pra sempre. Sem poder contestar nenhum tipo de justificativa de do porquê ou coisa do tipo. Tomou três strikes, é fim do canal. Infelizmente. E o Vinícius tá correndo todo esse risco, mano. E o motivo? O motivo ele vai explicar direitinho pra vocês. Mano, nem parece que esse vídeo é real, velho. Na moral. Cara cara que bizarro velho. bizarro velho eu acabei de criar um canal novo galera por favor velho passem lá e se inscrevam caso vocês curtam aqui nossos vídeos né você curte a casa automática quer continuar assistindo é a nossa única saída se inscrevam nesse outro canal galera por favor divulguem para seus amigos aí que também assistem é bizarro galera músicas antigas que a gente usou lá em 2016 2017 Hoje estão dando strikes. Na época, basicamente tinha o fair use. Fair use, pra quem não tá ligado, é um uso justo, né? Acho que é assim que é a, a tradução. Tinha um uso justo na época, era tipo 15 segundos da música, podia usar. Só que agora a gente não pode mais fazer isso. E alguns vídeos antigos meus caíram nesses direitos autorais. Uma das músicas, inclusive, é Turn Down For Watch. Eu deixei na tela aí pra vocês, né? Tem aquela... Do meme do Venom, tá ligado? Tá ficando apertado. E, cara, eu usei menos de 15 segundos. Porra, imagina que merda, mano. Tipo, como ele já tá no YouTube há muito tempo, muito tempo se passou. Então, tipo, ele colocou músicas de muito tempo atrás, de anos atrás. E imagina você ser prejudicado no futuro, tá ligado? Tipo, no presente, depois que você já usou, sendo que antes podia. E isso o YouTube é muito quebrado, mano. Pra mim não faz nenhum tipo de sentido, tá ligado? Então, basicamente, por isso que eu tô gravando esse vídeo, galera. A gente tem muitas horas de vídeo aqui no canal, se a gente for ver, todos os vídeos tem mais de 30 minutos, são 500 vídeos, é muito tempo. Com certeza vai ter algum outro vídeo que vai ter um memezinho antigo e vai cair nisso. Eu confio que ele não vai tomar um terceiro strike, mano, ele não pode perder o canal, velho. O Vinicius simplesmente não pode perder o canal. Por favor, velho, se inscrevam nesse novo canal, pra se caso der tudo errado, galera, a gente ainda tem uma solução, ter como continuar com os vídeos aqui pra vocês... <risos> É sério, galera. Por favor, se inscreva, mano. E isso me deixa meio angustiado, tá ligado? Porque eu fico imaginando se fosse no meu caso. Eu tenho meu canal há dois anos. Só de imaginar eu já fico meio tenso. Imagina 10 anos de trabalho. Como ele disse, 500 vídeos. Mais de 500 vídeos com mais de 30 minutos. É basicamente isso. O YouTube simplesmente ferrando os criadores sem mais, sem menos. O Vinícius ele tem 5 milhões de inscritos, mais de 500 vídeos. E por ter usado algo lá no passado, ele tá sendo prejudicado agora, sendo que antes podia. Como criador. O criador vai imaginar que no futuro não pode, não, tá ligado? Não faz sentido, YouTube. Isso é literalmente pra ferrar com o um produtor de conteúdo, mano. Como o Vinícius próprio disse, ele criou um novo canal. Inclusive, o canal tá bem aqui, ó. Vinícius 13, novo canal. E se algo acontecer, por favor, se inscreva lá no canal dele pra dar toda uma força pra ele em si. Porque na moral, mano, ninguém, mas ninguém merece isso, tá ligado? O que eu fico realmente revoltado é com o YouTube em si. Porque como eu disse, é só a plataforma querendo ferrar com quem trabalha na própria plataforma. E isso não faz o mínimo de sentido. Vinícius, eu desejo muita força pra você. Espero que dê tudo certo. E vai dar tudo certo. Se algo acontecer com o canal, vai ser a coisa mais triste do mundo. Só que eu acredito que você tem fãs e muitos apoiadores e caras que confiam no seu trabalho. Como eu, por exemplo. E vai dar tudo certo, mano. Eu confio que, acontecendo ou não, a gente vai estar tá aqui pra te apoiar. Inclusive, a prova real de que tá todo mundo com você, é que no momento que eu tô renderizando esse vídeo. O vídeo falando sobre o Strike tá em segundo, no em alta, com mais de um milhão de views em 6 horas. E o segundo canal tá chegando a 500 mil inscritos em também 6 horas. São números absurdos e mostra toda a força e todo o carinho que a gente tem por você. Vai dar tudo certo, Vinícius. E mesmo se der errado, a gente tá com você também. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Espero que vocês ajudem o Vinícius. E apenas isso. Só isso, mano. Fui, beijão e até o próximo.